Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. O de hoje, infelizmente, não vai ser presencial, porque a verba ainda não está dando para viajar pelo país para entrevistar as pessoas. A nossa convidada de hoje, eu tenho certeza que vocês estão ansiosíssimos pelo chá dela, porque ela nem foi comentada durante a temporada, né? Ela tem 22 anos, é de Londrina, no Paraná, e é a Giovana Cavalheiro. Seja bem-vinda, Giovana. Oi, amiga. Oi, gente. Menina, ninguém pode falar que você passou despercebida pela temporada. Graças a Deus, né? Se não é para ser notada, eu não vou. Ótimo, não, eu também acho ótimo, mas eu acho que das pessoas que realmente eram novatas, né, que realmente nunca tinham jogado nada, você talvez tenha sido a pessoa que até esse momento mais foi falada no jogo, né, durante o jogo, assim, por conta de ter sido alvo em muitos CTs de ter sido uma figura forte no jogo. Uhum. É, eu acho que é mais por causa do CT. Tipo, quando eu fui eliminada até, eu acho que o Manuel falou que quando uma pessoa vai tanto para vai o CT e, e recebe tanto voto, a gente acaba se apegando e tal. Eu acho que faz um pouco de sentido. E também por causa de algumas brigas, né? Que eu também não sou muito paciente e tal. Mas eu acho que tudo <risos> contribuiu um pouco. Mas eu já imaginava que isso ia acontecer. É, eu acho que é tão... Sim, o povo adora um underdog, eu sei bem. <risos> é, aqui, deixa eu te falar um negócio. Conta pra gente qual a sua história, como você veio parar aqui no mundo dos jogos, como você descobriu o VD. Então... É, eu Há muito tempo atrás, tipo, eu, tinha, eu tinha uns perfis para ficar, com, ficar comentando Big Brother no, no Orkut tá muito tempo atrás mesmo, né, mas, e aí eu conheci alguns amigos que também gostavam de reality show, e aí eu descobri é, o, o, o Survivor, né, e foi pelo, foi pelo Marcelo, Marcelo da Rosa, e que ele é meu amigo há muitos anos. Uhum. Conheço bem o Marcelo. Então, eu também conheço bem a peça. E, e aí, é, ele meio que falou do, do reality, e depois, muitos anos depois, eu fiquei sabendo do, do VD e tal, porque, assim, eu via que, que eles sempre comentavam, mas eu nem, nem sabia como que funcionava o jogo, eu não sabia que era grande, assim, que era organizado desse jeito. daí a minha amiga, a minha melhor amiga, Tainá, participou. E, e aí ela falou, ah, quando saíram as inscrições, ela falou, se inscreve comigo, por favor, porque ela disse que ia tentar se inscrever. E eu falei assim, ah, tô sem fazer nada, vou me inscrever mesmo, foda -se. Perguntei quando seria, né, pra ver se eu teria tempo, Esse tipo, é bem nas minhas férias, depois eu falei, ah, vou me inscrever. Só que eu me inscrevi, tipo assim, eu nem pensei direito, eu só fui respondendo as coisas e tal, enfim, aí eles me chamaram. Mas é assim, né? Eu nunca tinha jogado, eu nem sabia se era pelo Facebook direito, se era pelo site, se era pelo WhatsApp. Eu não sabia nada, nada, nada. Mas aí você caiu de fora porque, bom, conheci através do Marcelo, aliás, um beijo, Marcelo, e depois foi, foi, foi parar, foi, Se inscreveu por causa das e aí, o que, que você achou? Você, tava, você falou que você não estava esperando que fosse grande, organizado, desse jeito. Você tomou um susto no começo, assim, quando começou? Tomei, tomei um susto muito grande. Porque, tipo assim, eu tinha brincado de uns, mas pelo WhatsApp, que às vezes até o Marcelo organizou, assim, mas eram umas coisas bem assim, de boa. tem assim, um que eu até ganhei. E, mas assim, quando eu cheguei, eu fiquei muito assustada, tipo, muito assustada, porque eu não sabia que tinha esse negócio de plateia, sabe? Eu não sabia mesmo. Eu pensei, tipo assim, que tinha me falado por cima de plateia, mas eu pensei que plateia era uma pessoas que ele selecionavam para ficar assistindo, tipo, sei lá, no grupo, não sei. E é também um e tudo é muito bem, muito elaborado, sabe? Tipo assim, as imagens e, e os site enfim. Tanto que nos primeiros dois dias, que é um, foi um erro meu, eu fiquei meio assim, sumida, sabe? Tipo, porque eu fiquei muito assustada e eu falei assim, nossa, gente, eu tenho certeza que eu vou ser a primeira eliminada. E eu quase fui. Porque eu tô totalmente perdida, assim, sabe? Não sabia reagir, não sabia se eu tentava descobrir como que jogava, o que, que que eram as coisas. Eu não sabia se eu tentava socializar com as pessoas. Aí foi bem confuso, mas depois eu fui entendendo melhor. Tá. O pessoal destacou da sua frase de perfil? que você falou assim, sou intensa, sincera, áspera, mas companheira. Eu acho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que você conseguiu demonstrar todas essas características durante a sua participação em Tortuga, você concorda? Nossa, eu concordo. Eu, é, nossa, para mim, tipo assim é, eu, eu lembro que eu fiquei relendo para fazer uma prova e teve eu fiquei relendo as frases de todo mundo, né? E pra mim, eu, eu pensei, nossa, eu acho que a minha frase foi uma das que mais fez sentido do mundo. Porque é muito como eu sou, assim, sabe? Eu, eu, eu sou muito áspera às vezes, eu sou muito impaciente. Mas, mas eu sou muito companheira. E quem, e quem fez amizade comigo, quem, quem se aproximou de mim, pode perceber isso. Talvez até melhor do que quem, tá bem, quem não se aproximou, quem está vendo de fora. Mas para mim fez muito sentido mesmo, sabe? E, Sim, graças a Deus. Não, é. eu acho que é, é legal, né, quando você, pelo menos assim, consegue... Você durou bastante no jogo, você é jurada, você quase chegou na fusão, mas quando você consegue, na sua passagem, mostrar um pouquinho de quem você é, especialmente quando você é novato, acho que é legal para que as pessoas, já que né, a gente tem essa plateia maravilhosa, beijo plateia, continue acompanhando sempre, vocês fazem toda a diferença na experiência de quem está jogando, né? e vocês sabem disso. Mas acho legal quando a gente consegue se mostrar, assim. Primeiro, eu queria te perguntar uma curiosidade, assim, né? É, não é muito comum ter charas no, no cast. E aí, nesse, aí teve duas Giovanas assim. No começo teve alguma confusão? As pessoas se confundiram, chegaram a confundir você com a Giovana da Labuse? Ou não rolou isso? Foi, foi tranquilo desde o começo, assim? Teve alguma situação engraçada por conta do nome? Teve uma situação que... Que o, o, acho que foi o Yuri que ele estava moderando um jogo e ele foi marcar eu, era para marcar eu e marcou ela. Mas aí não deu nada de, de errado, porque, porque eu estava atenta lá e tal. Mas a única coisa que foi mais ou menos foi que quando a gente estava jogando, a gente estava fazendo uma prova, a gente estava em, em ligação e a gente tinha que inventar um jeito da gente falar, tipo, é, para diferenciar as Giovannas, né? Quando a gente perguntasse alguma coisa e tal. Daí eu falei, tipo, pra, pra eles, quando eles forem falar de mim, pra eles me chamarem de Giovana Gostosa. Não que a Giovana, ou a Giovana não ah. seja, que ela é gostosa. Não, tipo assim, com todo respeito. Mas, tipo assim... Deus, eu amei. Mas, tipo assim, aí eu falei, gente, Giovana Gostosa. Aí, tanto é que o BG me chamou de, de gostosa até hoje, enfim. Daí ficou meio que essa diferenciação. Uma massageada. <risos> eu amei, amei muito. Bom, o BG falou uma coisa no chá dele, você acabou também já adiantando, é, quando você estava falando da, do começo da sua experiência, é, sobre o seu social no começo, que você não acabou não investindo tanto assim. Eu acho que é normal né é esse susto que você tomou, essa chuva de informação que, que a gente recebe quando tá jogando, mas para quem já conhece o jogo, para quem está assistindo, a gente sabe que esses momentos iniciais fazem muita diferença nas relações que você cria, nas alianças que você consegue criar é, e nas conexões que você faz dentro da tribo. Você acha que essa sua ausência foi determinante para que você tivesse dificuldade de, de criar conexões fortes na tribo, de jogo? Acho. Acho que foi muito determinante. Agora eu sei tipo, disso melhor do que ninguém, assim, que é o que você faz no começo é muito importante. Porque às vezes é quando tipo, as alianças acabam se fechando e tal. E, e na primeira, tipo assim, para você ser primeiro eliminado, você sumia. tudo que as pessoas, pessoas precisam é de um easy vote, né? E é um período que tá todo mundo, tipo, muito eufórico, muito tentando. E foi um período que eu não fiz isso. Então eu não, não me destaquei, entendeu? E, e eu percebi, e eu fui percebendo isso. Só que eu estava, acho que, muito assustada, muito, sabe? E aí eu não, não mexi nisso. Eu fui reagir, como o próprio BG falou, na, acho que foi na, na tarde da primeira prova que eu comecei a juntar as informações, eu comecei a fazer numa planilha que a gente tinha montado para ir bem. Daí eu comecei a me ligar melhor, entendeu? Mas antes, não. E eu acho que assim foi um erro muito grande que eu cometi e, enfim, e que acabou me prejudicando até, até a minha eliminação mesmo. ah eu, eu não sei se a gente pode chamar de erro porque eu acho que também você não tinha como saber que isso ia acontecer, né? Era a sua primeira vez jogando, eu acho que foi a forma como você reagiu a... ao que aconteceu. Até porque você sobreviveu a muitos CTs, porque é Calico, assim, né? Foi a muitos CTs. Mas você acha que foi esse fato que te fez virar alvo em tanto CTs, assim? Virar a segunda pessoa mais votada de tantos CTs, um atrás do outro, ou foi outra questão? Eu acho que isso foi o pontapé inicial, entendeu? Uhum. Mas eu, eu, eu tentei de todas as formas possíveis reverter isso. É, eu tentei entrar em todas as alianças possíveis. Eu me esforcei muito, muito, muito, muito. Assim, quando as pessoas falam que eu fui perseguida na, na Calico, eu não sinto que eu tenha sido perseguida, mas eu acho que eu fui excluída, entendeu? Porque eu tentei, tentei, tentei, fiz meu possível, eu tentei é, todas as formas conversar, tentar entrar na entrar nas alianças, mostrar que tipo sabe, tentei pra, o próprio PG mesmo que a gente estava conversando ele concordou comigo que eu tentei jogar com ele muitas vezes, muitas vezes, mas mas enfim é, acabou que não, não rolou, entendeu? E, e mas é, ele, mesmo, ele mesmo falou que fechou as portas para você mesmo de jogo, né? Sim, é, e aí eu tentava, eu tentava, eu tentava, e eu via que, que ninguém não rolava que não estava todo mundo você, você tinha noção que você ia ser votada, mas não ia sair, ou você sempre ficava super tensa achando que você era a bola da vez? Eu sempre ficava super tensa achando que eu era a bola da vez, mas assim, era uma tensão que era boa, porque, porque era isso que me mobilizava a chegar... Pra as pessoas, para conversar com elas e, e tal, e assim, nas provas o que eu ouvi de todas as pessoas da minha equipe, que foi, foi, foi uma das pessoas que mais ajudou a equipe nas provas, e assim, eu, eu tenho comigo que a Calico queria muito vencer, assim, só que eu, eu acho que em um nível de é, todos queriam muito, eu queria ainda mais, porque para mim, as provas eram com certeza, ou a gente vai ganhar essa prova, ou eu só fudida, entendeu? Ou eu vou sair, você é eliminada. Então, eu tinha muito essa certeza. E, assim, por mais que eu conseguisse conversar com pessoas, essas pessoas falassem pra mim, ai, não, eu tô com você, eu vou votar com você, pode ficar tranquila. Eu não tinha como saber que era verdade, se era mentira, e não tinha nem como julgar isso, porque eu não sei se eles estavam com a aviança desde o primeiro dia e eles, sabe, então não tinha como. Infelizmente, eu não tive essa... A pessoa que me deu a palavra dela, que eu acreditei que a gente conversou foi transparente, foi até Tefão Beleza, mas assim, de resto, eu não tinha como saber E aí eu ficava naquela, sabe? Ah, então, quer dizer, você contava bastante com a Tefão, mas das pessoas que estavam no jogo ainda, depois da eliminação da Tefão é, Você ficou sabendo que a Tefão, porque, bom, você tá me dizendo que a Tefão era, era sua aliada, né? Você ficou sabendo que ela ia, ser, que ela ia sair? Eu sabia que o Alphos estava nela e em mim. Eu não sabia o que ia acontecer, se eles iam escolher ela ou se eles iam escolher eu. Porque durante aquele dia, eles passaram é, assim, o dia inteiro tentando colocar, tipo, eu e a foi uma contra a outra. E. E assim, em momentos eu pensei, não, melhor votar na Tefão, porque como, como eu era muito inocente do jogo, eu pensava, nossa, às vezes realmente ela, ela jogou várias vezes, talvez ela realmente esteja super disposta a votar em mim e tal. Aí às vezes eu pensava, não, é melhor não e tal. E, e assim, é, eu não tive noção, aí até que a gente chegou no consenso e falou, meu, vou fazer o que for possível para eu sobreviver e para você sobreviver e ver o que, que vai dar, porque a gente não sabia mesmo o que ia acontecer. Sim. E como é que os votos é, chegavam para você? Como é que você ficava sabendo da pessoa que ia quer dizer que ia ser você ou aquela pessoa naquele CT? É, você tinha alguém que te informava? É, como é que era? Era sempre a mesma pessoa? Você tinha algum aliado real que você confiava? Não? Não, eu não, não, não chegava em mim. É, tipo assim, eu eu tentar primeiro porque as pessoas estavam passavam conversavam comigo mas sobre jogo era muito difícil e aí uma coisa que me ensinaram que aconteceu com, que aconteceu comigo todas as vezes foi as pessoas quando elas forem botar em você elas colocaram um silêncio assim e tal um silêncio surpreendedor e e aí no dia ficava esse silêncio depois um tempo teve uma pessoa que me que começou a me dizer assim é, quais seriam se eu era alvo se eu não era entendeu e qual que era o outro alvo, geralmente. Mas foi depois de um tempinho. Aí eu tinha essa pessoa que me informava. Que era uma pessoa que, na verdade, é... ela controlava muito. Então, ela tinha bastante essa noção. E você, então... Mas, então, ô, Giovana, pelo que eu estou entendendo, você, desde... desde o começo, você sabia que você estava nessa posição. Sabia. Você... Na verdade, ó. Teve a eliminação da Fernanda, que daí eu, eu sabia que ela sairia, porque ela realmente desapareceu. É... Aí teve a... o Eduardo, não fiquei sabendo, não fiquei sabendo do que aconteceu com o Eduardo. Daí que quando o Eduardo saiu que me veio um estralo, assim, tipo assim, todo mundo tava conversando sobre, sobre o golpe, né, do Eduardo, o golpe, sobre o jogo do Eduardo, e... E, e não chegou em mim, eu me senti a própria esposa traída, sabe? A última a saber. Mas aí eu vi que eu já tava, tipo assim, hum, entendi. Aí eu fui e pensei, porque tinha pessoas que eu pensavam que era que eram aliados e cheguei e falei, nossa, mas por que, que ninguém me contou isso? Por quê? Porque, no eu acabei botando em outra pessoa, né? Botei na Joana e tal. E aí foi aí que eu meio que me liguei, pensei, nossa, eu acho que eu realmente estou de fora. Aí na da Joana, que foi, né? que eu votei por várias questões, e a tribo também votou por várias questões, aí eu já imaginava que... Só que a Joana estava muito quieta. Aí eu pensei, só se ela conseguiu... Ah. Não, calma. A gente já volta para a eliminação da Joana. Porque depois da eliminação do Eduardo, teve a possibilidade de um motim. E você, se vendo nessa posição, que você não ficou sabendo que o Eduardo ia sair, que você percebeu que as pessoas estavam conversando sobre voto e você não estava sendo incluída, que você já viu que as pessoas tinham uma conexão lá do começo do jogo, que você ia motinar para uma tribo que estava ganhando as provas e ainda ia ter imunidade se vocês fossem pro CT. Essa ideia não te pareceu tentadora? Pareceu, pareceu muito, eu juro. Nossa, eu me arrependo muito, na verdade. Mas ok, né? Sempre tem os arrependidos de não ter motinado. Mas então, é... eu pensei assim... Eu tava num momento que, para mim, do jogo foi muito difícil, né? Que foi quando deu toda aquela confusão com a Joana. E eu pensei assim: é, ai, gente, eu acho que. Eu não quero ficar na mesma tribo que a Joana, independente de qual tribo ela esteja. E ela mentiu pra gente, falando que ia motinar. As, óbvio que pessoas mais espertas que eu percebe, sabiam que ela não ia motinar. Mas eu pensei: bom, então, que ela, que ela ia motinar. Ela falou que ia motinar. E as pessoas perceberam que, que ela não ia, e eu achei que ela, que ela ia, deve dizer, vou ficar aqui na Cali, porque sem assim, ela tá tudo bem. E como aconteceu tudo aquela é treta, as pessoas da minha tribo foram muito legais comigo, e etc. E aí eu tava, comecei a me afeiçar um pouquinho, e, e fui burra, né, claro. Mas também é, eu acho que eu ouvi, <risos> eu ouvi que, que eles iam. Tipo assim, que eu ia virar o, o primeiro alvo lá, tipo, que eu ia vazar. E pra eles, eles não iam se importar tanto em perder uma prova, mesmo que eu tivesse a imunidade, e perder as provas, é, porque, porque eles iam ter uma pessoa pronta pra eliminar, que no caso seria eu. E como é que eram as suas relações lá com a Labuz Você conversava com alguém? Você tinha algum contato lá ou não? Conversava esporadicamente. É, assim, nunca conheci ninguém também antes do jogo e tal, mas... Conversei bastante no começo com algumas pessoas, mas depois a gente foi meio que se afastando. E depois eu comecei a conversar praticamente Tinha gente que, que sempre no CT falava, ah, eu gosto muito de você, boa sorte e tal. Mas isso foi mais depois do motim. Daí quando eu comecei a receber essas mensagens, eu pensei, hum, arrependida mesmo. Mas assim, poderia ter sido acolhida, né, de uma forma ou de outra. Mas, mas no é. final do jogo não foi muito, não. É. Eu acho que como a... Enfim, né? Não sei. A gente nunca sabe o que poderia ter acontecido. Eles realmente poderiam sabotar a prova pra eliminar você. Não sei se isso faria muito sentido, né? Que eles poderiam conquistar uma aliada. Porque se você motina, né? Porque você não tá satisfeita com a sua tribo, né? Então eles poderiam é, ter você como, como um número pra jogar contra o pessoal da Calico. É, e é uma pessoa que, que, que se, entrou na sua tribo. Tipo, e você sabe que nunca jogou o jogo antes, que não conhece ninguém. Eles vão pensar mesmo eu tá desesperada por uma aliança e eu vou, vou. me aproveitar disso, é um voto que eu trago, né? É, e a Labuzi também tem os votos, os, os Bórons, né? A Labuzi também tem as pessoas que são os alvos. Então, para essas pessoas ter um número a mais, poderia ser interessante, né? Uhum. Mas enfim, nunca saberemos o que teria acontecido se você tivesse mutinado. Mas aí tá, é... você continuou, ninguém mutinou. É. E aí as coisas mudaram? As pessoas pelo menos começaram a, a demonstrar mais interesse em te passar informação. Ou você continuou se sentindo excluída e sem informação depois disso? Continuei me sentindo excluída depois disso. Assim, no sentido no nível pessoal, as pessoas eram muito legais comigo, mas questão de jogo não. E assim não não rolou tipo. A parte da Joana, as pessoas vieram para falaram que iam botar nela, mas era uma coisa muito mais a nível pessoal do que a nível de jogo. Eu percebi aquilo. E, e depois, com a saída da Tepão, é, no dia, as pessoas não vinham conversar comigo porque ela tinha um medo de vir, chegou para mim que ela tinha um medo de vir falar comigo, por saber que eu era muito próxima dessa pessoa e que eu não era o tipo de jogadora que conseguiria é, encarar aqui uma boa tipo, ah, vamos votar na minha melhor amiga que vem. entendeu? E mas aí eu peguei e falei, meu, eu tô disposta e tal a jogar vocês estão achando que eu sou muito boba, mas eu tô disposta e tal a jogar Me deixei isso claro, aí que a gente começou a conversar. Sim, bom, uma coisa que eu acho que deve ter passado pela cabeça de vocês especialmente à medida que o tempo ia passando era a possibilidade de uma mistura de tribos ou da fusão chegar, né? Como que você acha que, que isso teria sido para você? Você acha que as coisas poderiam ter sido diferentes, dependendo de, de que configuração que você caísse, ou mesmo na fusão? Acho. Acho que poderia ter sido diferente, porque é, eu contava com isso, na verdade. Mas, assim... Eu penso que eu tava, eu tava pensando já em voltar a conversar, tipo assim, bastante com as pessoas de outra tribo, sabe? Porque eu vi que, que assim, era a minha chance e tal. Eu acho que eu tava conversando até com uma pessoa da Labuse e as pessoas falou assim, ah, mas o jogo é imprevisível e tal. E realmente eu tava me agarrando naquilo e pensando nas, nas outras possibilidades, porque aí eu já... Eu tinha me ligado que por mais que eu me esforçasse e tal, eu não, não ia rolar muito, não ia muito longe com as pessoas da Calico, não é? E assim foi quase, né, Giovanna? Depois que você saiu, aconteceu a fusão finalmente. Uh -huh. Bom, como que você acha que chega a tribo Calico na fusão? Você acha que eles vão ser dizimados? Que a Labuz vai se unir, vai tirar um por um? Ou você acha que tem jogadores que são muito bons na Calico e que podem reverter a situação deles? Na Calico, eu acho que deve ter assim, um, sobraram quatro, né? Deve ter um jogador muito bom. E dois no máximo, assim. Eu acho que tem um deles que eu vejo facilmente sendo dizimado pela, pela Buse, assim, na primeira oportunidade. Então, eu acho que eles vão ter que o um jeito deles, porque se eles ficarem em três só não sei eles nunca me permitiram saber é, agora a gente fica ansioso para saber, eu adoro o primeiro CT da Fusão, quando eu não tô jogando, é o meu preferido porque eu acho que é aí que as coisas aparecem eu acho que para a Labuse vai ser um CT para o pessoal que era da Labuse vai ser um CT muito determinante para que eles testem as relações deles, né? Porque como eles não foram para a CT, a gente não sabe se as alianças são sólidas, se não são, quem tá com quem de verdade. Estão lá. E ainda tinha a Nico, porque a Nico estava sumida, né? Daí eu pensei, nossa, às vezes todo mundo esperando o CT para votar nela e tal, mas agora ela saiu, então não faz ideia de como estejam as coisas lá. É, e eu acho que assim, você não tem certeza absoluta de como estão as coisas até você ir para um CT, né? Quando você vai para um CT, que você testa a fidelidade das pessoas, as alianças. Testa As alianças, você testa o seu coração. Acho que vai ser um bom primeiro CT, porque a gente vai ver como vai ficar essa minoria esmagadora, né? Porque a gente tem quatro Calico e oito, oito Labuse, né? É, acho que sete. Ah, teve, é porque teve a, a Nico, a desistência da Nico, é verdade. Uhum. Não, mas eram 10 no começo. Foi eliminado o Emanuel e a Nico, né? Ou teve mais alguém? Sim, foi, é, foi eliminado o Emanuel e, e a Renata que desistiu. Ah, a Renata também desistiu, verdade. Então são 7 a 4 de tribos. É pra acho que vai ser interessante. Bom, Giovanna, como você sabe, que você já me contou que assistiu outros chazinhos, eu estou perguntando para os eliminados qual a decisão que eles tomaram durante o jogo, que vai assombrar eles para sempre. Essa pergunta, ela, você vai ver agora, porque eu espero que você continue entre nós, dos jogos, você vai ver que sempre que rolar um, uma, um chat, uma conversa, um encontro, as pessoas adoram ficar falando sobre a temporada que elas participaram, principalmente quando está bem recente. E nesse momento as pessoas ficam assim, ai meu Deus, eu não podia ter feito aquilo, se eu tivesse tomado aquela decisão, tudo tinha sido diferente. E eu queria saber qual vai ser essa decisão para você, assim, qual decisão que você tomou que você acha que vai te assombrar, assim, na, quando você estiver falando sobre o jogo. Então, eu fico entre duas, entre duas... Dois situações e tal, que que a primeira foi foi de eu não ter sido tão ativa assim, né? É, no começo, nos primeiros dias, que foram cruciais, eu acho que isso me isso me prejudicou bastante. Mas assim, foi como você falou, eu fiz o que eu pude na circunstância que que né, que né eu tava vivendo e tal. E, e eu fiz o, de tudo, tudo, tudo para reverter isso depois. Eu acho que tinha tempo sim, eu acho que eu tentei sim. Agora, eu também não tenho como me responsabilizar pela parte dos outros. Mas, assim, pela reação das outras pessoas, né? Mas, assim, eu acho que pior mesmo foi não ter machinado Eu acho que foi pior. Primeiro, e até porque eu poderia ter tido um jogo muito mais tranquilo, tipo, de ter uma, uma tribo que não tem aquele, sabe, que, que ganha as coisas. É... Tem, <risos> sabe, de comemorar e ganhar uma prova. E eu acho que... Enfim, é, eu teria garantido mais uma semana, mas eu não teria ter desperdiçado minha energia que eu podia gastar em, em social, em um monte de coisa, implorando para as pessoas não votarem em mim, fazendo um milhão de estratégias para eu poder votar com a aliança delas, sem, é, procurando ídolo, enfim, eu poderia estar bem, óbvio que todo mundo tem que procurar ídolo, mas assim, eu procurei assim, muito loucamente, assim, então, acho que poderia ter sido mais tranquilo para mim, assim. Então, acho que foi meu maior entendimento. Tá. Eu vou fazer uma quebra de protocolo, vou voltar, porque tem uma coisa que eu queria ter te perguntado e esqueci. Então, eu vou te perguntar agora. É, você falou pra mim que você ficava sempre naquela tensão de não saber se ia ser eliminada ou se a, se a sua hora tinha chegado ou não. Depois uhum. da eliminação do BG, você ainda via salvação pra você? Você ainda achava que podia ter outra pessoa? As pessoas chegaram a falar outro nome pra você ou, ou não? Você falou que ali... Era, era o fim de linha mesmo. Eu imaginei que pudesse ser o fim da linha, porque assim, quando eu me senti mais confiante no jogo quando o BG foi eliminado, porque eu cheguei para falar sobre ele com a pessoa que, que eu, assim, controla bastante coisa. Eu que apresentei os argumentos, com relação à eliminação dele, com isso maravilhoso. Mas eu que. Então, eu me senti mais confiante e tá? tal. Mas. É, eu sabia que assim, os mundos eram muito unidos, muito unidos, muito unidos, muito unidos. unidos. E, e não tinha mais nenhum veterano, né? E foi um alvo, assim, o pessoal da Cali querendo, não, o saindo. E, aí eu pensei assim, cara, eu tenho que me aproveitar disso, mas aí depois eu vi que, que por mais que eu tentasse, mais que eu fizesse, eu, eu, é, eu tinha chegado a assim, uma máquina que eu já você votou sozinha no CT? Oi? Você votou sozinha no CT da sua eliminação? Ou alguém votou com você? Sozinha. Porque, até porque ninguém queria... Que, é, por mais que as pessoas dissessem... Ah, eu não sei se, se você viu, assim, eu fui elogiada né, pelos votos, nos votos que eu recebi. Então, Sim. Mas assim, ninguém, queria se, ninguém queria se queimar com o resto da tribo votando sabe, em, mim, em outra pessoa que fosse eu, Então... Eu Botei sozinha, imaginava que eu botaria sozinha também hum, Entendi Bom, muito bem, agora a gente chega No nosso quadro final, que é o Las Tortugas é... você, assim, A gente só tem quatro pessoas Então eu vou fazer diferente Você vai escolher um único número Que vai ser a pessoa sobre a qual você não vai falar E as outras três Você vai falar Pode escolher okay. o número é okay. três, não vou falar sobre três Tá, então você não vai falar sobre o bibito. Vamos começar, então, pelas outras três pessoas. Lia, um adjetivo para Lia. pertíssima Você vai comentar ou vai deixar no ar para as pessoas? Vou deixar no ar. Quem não me entendeu, acho que vai me entender depois. Ah, <risos> então tá bom. É, o José Nias, Nossa, peraí, deixa eu pensar. Acho que. Leal. Leal. Não a mim. <risos> Amei. É <risos> não a era... mim. Não era obrigação ele que é Leal a mim, pelo contrário, a gente era super estranho, mas eu a pouco. E o João Americ? truqueiro. Truqueiro? Eu adorei seus adjetivos e adorei que você está deixando no ar, que você está deixando para as pessoas. É... Agora é, um ótimo momento para as coisas ficarem no ar, eu achei incrível. Então vamos recapitular, aliás, pertíssima, o Josenes é leal, mas não a você e o Emerick é truqueiro. Beleza! Tá aí, Tribo da Fusão, que ainda não tem nome. Espero que vocês caprichem no nome, que é sempre bem legal essa parte de, de escolher o nome da tribo, escolher como é que vão ser as coisas, a bandeira e tal. Tô ansioso para ver como vai ficar essa criação. É, fiquem com essas informações aí da Giovanna, que acho que são bem valiosas, que é uma pessoa que esteve aí na mira da tribo por muito tempo. Giovanna, última perguntinha antes das suas considerações finais. Você acha que essa questão do alvo dos veteranos vai ser transferida para a Merge? Você acha que os veteranos da Labuse precisam se preocupar? Ou você acha que a história é outra agora na Merge? Não, não agora a história é outra. Agora a história é outra, até porque acho que os veteranos de lá estão preparados. A é outra. Muito, acho que eles... Muito bem, então vamos lá. Adorei. Bom, chegamos ao final agora da nossa conversa, do nosso bate-papo. Esse momento é o um momento que se você acha que a gente precisava ter abordado alguma coisa que a gente acabou não abordando, que você pode ficar à vontade para falar sobre esse tema. Se não, você pode fazer suas considerações finais, mandar um beijo para as pessoas, se despedir. Tá. Ah. ah, eu acho que, o que foi abordado. É... Acho que eu falei tudo que eu precisava Também não vou falar muito, né, porque agora é do júri Enfim Adorei ser do júri, inclusive Gente, cuidado Mas acaba sem essa pergunta tá? ah, é. Amo Quando não eu amo Quando não é comigo, eu amo, é comigo, eu amo. Uh -huh, Exatamente, né e, assim, ah, foi um prazer jogar, assim, é, a nível esportivo e tal, pretendo levar quase todo mundo, assim, no meu coração, na minha vida, assim, quase todo mundo. E espero, é, agrade é, queria agradecer a plateia também, que às vezes estamos é muito difícil agradecer um por aquela. Mas, assim, é, que eu leio todos os comentários e, e eu tenho salvo os prints, elogios para mim. Oh, e, que muito mesmo, que eu gosto muito, muito de vocês, e as mensagens de vocês foram muito poucas espero não ter sido ofensiva com ninguém, porque eu sei que às vezes eu sou grossa, mas não é nada, e eu acho que todo você eu achava que eu ia sair, então todos os meus casts eu deixava uma mensagem de despedida, ou era um poema, uma educação, whatever, ou uma foto minha, então eu acho que eu já falei muita coisa, e, e agradecer mesmo a oportunidade de jogar, e estar pronta para próximas assim, próxima, para um o dia, e... E achei que Galera, me segue no Instagram. Olha é o um momento <risos> e, a... bom, né? e pode me chamar e tal. E ah, queria mandar um beijo. Beijinho que Porque a gente está lá na Ponderosa e eu não aguento mais olhar para a cara dele. Porque só tem eu e ele. A gente está esperando mais um outro bichinho. E um beijo para a também, que é maravilhosa. Um beijo para o Muito bem. É, eu vou aproveitar o seu momento, que eu esqueci de fazer isso no começo. Vocês que estão assistindo até aqui, se inscrevam no canal do VD, curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho para vocês não perderem as notificações. É, Giovana, eu acho que você definitivamente passou o seu recado. Acho que você não passou despercebida na temporada. Acho que todo mundo, quando lembrar da temporada, você vai ser uma das pessoas que as pessoas vão lembrar, pela sua trajetória. É, eu tenho certeza absoluta que qualquer outro jogo que você quiser jogar, você vai ser muito bem-vinda, então continue conosco. Encontrar um tá aí, vamos para encontrar também. Tenho certeza que se você tiver a oportunidade disso, não vai se arrepender. Tá a fim de? Ah, eu, é, eu. Eu. sabia que eu ia gostar tanto. Ai, eu amo. Eu tenho certeza. Se você for para encontrar, então minha filha se prepara que você vai. Você nunca mais vai querer sair desse desse mundinho e Enfim, é isso. Parabéns pela sua trajetória, um bom trabalho no Júri, que agora a gente já sabe que, que começou. Vamos ver como é que fica a fusão. Vocês que estão acompanhando a gente até esse momento, tenho certeza que vocês estão muito ansiosos também para saber como vai ser o início do desenho dessa fusão, se a Labuza vai se juntar, se a Calico vai conseguir se infiltrar, se vai ter alvo nos veteranos, se vai ter alvo na Calico, se tem gente Easy Volt ali na Labuza, que vai sair primeiro. Oi, Edito Oi, o CT e o BBB, assim, cara. Eu acordei pensando nisso, eu tô muito ansiosa. Nossa, eu quero muito, oh. conversa, eu quero muito ver essa versão, eu quero muito ver quem vai ser voltado. É isso, gente. A voz de Joana, sabe? Pra assistir. É isso, gente. Você também que ainda não votou, dá tempo de votar fora a Patrick, é tá? <risos> Ai, ai. Enfim, eu não podia estar tá, tá, tá, né, tá falando aí do, do, do, dos concorrentes do nosso show, mas até parece, né, Big Brother? Survival VD competindo com BBB. Olha que eu acho que às vezes dá caldo. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu adorei, foi uma delícia. Vocês estão acompanhando a gente, então. Até o próximo Chaco Alvinho. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Gente, tchau.